O portal Guralink está acompanhando o julgamento nesta terça da raça Brafor. Eu estou agora com o inspetor técnico da Associação Brasileira de Ériford e Brafor, Luiz Rafael Osacro. Me conta um pouquinho quais são os critérios utilizados aqui no julgamento. A raça Brafford é uma raça originária de uma britânica da Ériford, a mãe, é, ele for, com zebuínos, né? vários tipos de zebuínos foram usados. Então, a raça Bralfour, ela é por excelência, produtora de carne e nós nos preocupamos muito em colocar neste, nesta sintética, como assim se chama as raças cruzadas, é, de, de, de que alcancemos nelas sim, é, características de produção, que sejam animais adaptados, sejam animais que se desenvolvam bem a nível de campo. Aqui, então, nós somos numa uma vitrine dessa raça, mas nós vamos procurar dentro desses animais apresentados aqui, os que mais é, é, representam essas características que é, que é de produção. Quais são as características principais da raça Braford? Ela é uma raça muito bem adaptada em todos os meios né, do, do, do estado do Rio Grande do Sul, como do Brasil e mundo, até dá para dizer assim, né? ela é uma raça de, de, desses meridianos intermediários, ela está mais próximo do, do Equador melhor, então são, é uma raça que desenvolve bem, porque tem as duas condições, tem a característica de qualidade de carne das raças britânicas e tem a, a, a característica dos zebuínos de boa adaptação, de, de andar em terrenos, né, em campos mais pobres e se desenvolve muito bem na nossa região. A Expo Inter é um evento esperado o ano inteiro, esse julgamento significa o que para a associação? Eu acho que é o, é o momento em que a gente vai colocar a raça à disposição do grande público para que analisem, para que vejam, né? como ela se desenvolve e, no caso dos criadores, para dar um norte, para que lá nós queremos levar essa raça. o Que, que tipo de animais nós vamos buscar a partir de cada julgamento que você faz, de, de, como é que se está se desenvolvendo a raça para podermos atingir os mercados de carne, principalmente, né que hoje a gente está lutando para ver se consegue colocar carne de qualidade em todos os lados do mundo, se possível. Eu conversei com o Luiz Rafael Zácaro e ele é um dos julga, jurados, do julgamento da raça Brafor, A Aline Merladete, para o portal Agrolink.